O BDMG, em parceria com a LM Ventures, apresentou nesta quarta-feira, dia 19 de dezembro, o Hubble, o mais novo programa que vai ajudar na conexão de startups e grandes empresas em Minas Gerais. Conheça agora essa iniciativa. do Hubble é conectar empresas e startups. É tornar possível que uma startup faça negócio em uma grande empresa. Então a gente criou o Hubble com o intuito de trazer startups para perto, colocar sentada dentro de uma grande empresa e conseguir ao invés de fazer um contrato muito longo, de um dois anos, fazer uma prova de conceito e provar que a startup consegue resolver o problema e aquela grande empresa está tá querendo resolver. O Hubble vai ter ciclos de três meses a gente está sempre recebendo novas startups e recebendo novos parceiros e novas empresas a questão da metodologia vai ser uma metodologia que a gente já trabalha hoje do nosso fundo de investimento, que é a metodologia que é completamente focada em crescimento. Tudo vai ser entendendo como é que eu consigo trazer gente boa ou mudar o meu produto para conseguir vender mais e fechar clientes corporativos. Nós entendemos que se a gente conseguir promover a geração de negócios entre as startups e as grandes, médias empresas de Minas, que são nossos clientes também, a gente vai estar é, fomentando o ecossistema de inovação de uma forma muito relevante, porque não adianta ter crédito, ter investimento se não tem cliente. do startups elas são inovação pura, elas estão criando alguma coisa já por conta própria. Então, ao se juntar num lugar que nem esse, que você consegue se conectar com startup, você começa a entender como é que elas trabalham, você começa a se conectar com elas, tentar fazer negócio com elas, elas podem virar um fornecedor seu, você pode fazer um negócio em conjunto, fazer uma nova iniciativa, criar um novo produto, atender um novo mercado, a empresa grande parcerizando com a empresa pequena. As empresas que vierem aqui e que tiverem um problema, dependendo do que seja, a gente provavelmente vai ter alguma solução interna para resolver. Então essa é a ideia. Quem tem, quem, os clientes do BDMG que vêm para cá e estão dispostos, querem se conectar com, com startups, entendem que startups têm um produto que vai ser muito mais barato, muito mais eficiente do que outra grande empresa no mercado, ele pode vir e a gente vai, vai conseguir resolver o problema dele. Eu não precisa nem de agendar, quem quiser vir conhecer, o espaço vai ser sempre aberto durante o dia, até ali umas 8 horas da noite, o espaço vai ficar sempre aberto para quem quiser vir, basta chegar na na recepção do banco, falar que quer conhecer o Hubble. Se quiser agendar uma visita é bom, porque aí a gente pode, né, o pessoal do banco pode estar disponível também para poder conversar, né a gente pode conversar sobre crédito, sobre investimento, sobre conexões. Então, assim, é um espaço totalmente aberto para receber as pessoas.